Como é que é meus putos do ar? Somos já para mais um vídeo aqui no Bunker e mais um vídeo sobre o Punt .gt. Vocês já ficam baralhados e eu também. É Punt .gt, é G40, é GSI, é o Eg9 que está atrás de vocês, é sempre muita coisa a entrar e a sair, mas neste vídeo, hoje, vamos falar do Punt .gt e mais uma vez uma resposta a uma pergunta vossa. Vocês já me comentaram mais que uma vez em vídeos do Punt .gt, pai, e como é que vai ficar o sistema de combustível? Para já eu queria deixar 100% original, mas fui alertado que quando formos afinar pá, convém ter uma bombazinha de gasolina nova, uma coisinha assim nova, apesar de eu não querer colocar já já já injetores, quero manter os originais para ver o que é que a gente consegue puxar ali com aquela base original, mas a bomba de gasolina fui alertado a mandar vir uma e pá, vamos substituir. Também como está lá dentro do depósito, olhos que nem veem e coração não assente, não é? <risos> vamos trocar a bomba de gasolina. E qual é a bomba de gasolina que vamos usar desta vez no Pont GT? Como a equipa que ganha não mexe, vamos usar exatamente a mesma bomba de gasolina que usámos no nosso antigo Punt GT, que foi o Albro 255. O Albro essa, que já está aqui na minha mão, pois é, a caixa ela vem assim, ok? É esta a caixa. E a bomba de gasolina é esta. Bomba de gasolina, como eu estava a dizer, que foi usada no nosso GT Cinzento. Ela acompanha que a bomba de gasolina aqui a parte elétrica, um género de um filtro para estar dentro do depósito, uma mangueira, aqui traz as abraçadeiras e um género de um encaixe cá de ser algures para aqui. Se não me engano, é algures para aqui, mas também não sei o que vou instalar mas uh, vem tudo o que é preciso para vocês instalarem no vosso carro esta bomba de gasolina veio da Stage 3 Motorsport e eles fizeram uma atençãozinha ao preço fizeram 100€ e temos aqui o meu 255 para o nosso .gt, vai ficar com aquele barulhinho quando a gente está à chave, ouve-se assim aquele assobiozinho da bomba de gasolina, tal e qual como o meu gt cinzento estava e ficamos salvaguardados de bomba de gasolina a que lá está, é velha, tem a idade do carro e corre o risco de calar ou ficamos a pé ou vamos a puxar e calar-se gasolina quando a gente vai puxar não é nada bom. Como tal temos aqui uma bomba de gasolina. E agora perguntam vocês. Então mas ó Juro, mas tens aí à tua direita, à nossa esquerda, uma bomba de gasolina original do Pont GT. Pois é, materialzinho parte logístico, sempre aqui a apoiar o nosso conteúdo. E sim, temos aqui o sistema de combustível para aplicar no Punt GT que já vem completo o corpo, a bomba, e aqui salvar e exatamente, está aqui a cena para marcar o combustível, que vocês sabem que é uma das coisas que o tem falha, e falha bem, e perguntam-me vocês assim, então mas oi, oh, ouro, então mas vais usar o álcool para que é que tens essa aí? Pois é, meus amigos, eu aconselhei, eu gosto de me aconselhar com quem sabe mais que eu, eu não sei tudo, nem perto nem de longe, então aconselhei-me desta vez com o Tiago da C2 Racing e disse-lhe Pá, o oh, maluco, como é que é? Se eu mandar vir o meu álbum, o Punto GT é fácil de montar, é difícil, como é que é? Porque todos os carros têm um tipo de corpo de bomba diferente, uns são mais fáceis, outros são mais difíceis. E como o Tiago da C2, eu sei que ele já fez um Punto GT e estava bastante forte, aconselhei-me com ele, e ele disse-me, pá, puto, não inventes, compra um corpo ou uma caixa, ou como vocês queiram chamar, um sistema completo de bomba de gasolina original do Punto GT, e troca tudo cá fora. Ou seja, tirar aqui a bomba de gasolina original. E colocar aqui ao álbum. E ele disse-me porquê? Porque normalmente e com a certeza. Quando tirarem esta bomba de gasolina. Quando forem tirar esta bomba de gasolina. Do sistema que está dentro do depósito. Isto vai instalar tudo. E depois vocês vão dar com silicones. E encaixe e abraçadeiras e coisinhas. E vai ficar uma cagada. Como tal. Tirem tudo que está lá velho. Montem é o Albro tudo novo cá fora e quando colocarem, colocam o um sistemazinho novo, com o um sistemazinho novo de marcar o combustível, cá o álbum e fica tudo direitinho é isto o fixe do meu canal que eu acho que é fixe do meu canal, eu dou-me bem com toda a gente posso ter um carro a fazer no rosa aconselho-me com o C2, posso ter um carro no C2, aconselho-me com o rosa epá, ou com destes dois exemplos ou com o 431 Motorsport, epá, com tanto com a DRP, com mil e um com o Kissifur com mil e uma casas que eu já trabalhei e trabalho todas elas se dão bem comigo e eu bem com eles, ou seja, a gente ajuda-se, qualquer dúvida, não importa se eu tenho lá um carro a fazer ou não, eles ajudam na boa, e o Tiago mais uma vez obrigado, Tiago foi um porreiraço e aconselhou-me a fazer isto tudo cá fora. Substituir tudo cá fora para não correr o risco depois à última hora ficar com peças partidas e desenrascos e coisas assim. E assim fica tudo certinho direitinho, bem encaixadinho, tudo sem nada perdido, sem nada instalado, tudo porreirito. E agora vocês querem saber o preço deste conjunto todo? Este conjunto todo ficou em 48€. Também pelo preço, pá, o material que lá está é original, é velho. Nunca é demais meter novo. Eu farto de dizer isto à malta porque mais vale meter novo com uma manutenção preventiva do que ficar a piado. Então, o resumo. Bomba de gasolina, sistema completo do Punto GT da Auto Parts Logística foi 48 euros. Aqui a Alvaro 255, desta vez veio da Stage 3 Motorsport, foi senhoritos e é só aplicar aqui e já vamos ter um sistema novo, ok? Para já ainda não devemos, quer dizer, não vamos, eu acho que não vamos, mas para já ainda não vamos colocar injetores, se for preciso mais tarde colocamos os injetores. Bem, malta, eu vou deixar na descrição estes produtos todos, o link, vocês quiserem comprar igual é só clicar, vão direto aos sites, já sabem, na descrição estão as minhas plataformas todas, meus contactos, subscrevam, partilhem e já sabem, um grande de gás, <risos> neste caso é gasolina. <risos>